Alô, seguidores do RMIX do ar, vocês que nos acompanham a partir desse momento. Estamos aqui na maternidade de Dona Catarina Cruz, tradicional em nossa região, maternidade de muitos serviços prestados. E hoje a gente vai falar sobre o banco de leite, a importância que ele tem para um início de vida e uma sequência de vida também. Convidamos a chefe de enfermagem, Mariléia Sescato, que vai contar para nós, a esses 35 anos, que tem o banco de leite, a sua importância, a sua rotatividade, a sua demanda, como foi 2021. Então começamos, Marileia, como é que foi 2021 nesse serviço prestados à comunidade? O ano passado nós fomos contemplados né, com a, o slogan do Dia Mundial da Amamentação, no dia 19 de maio. né, é, é, Onde hoje 47 países utilizam a frase que foi elaborado aqui pela maternidade em relação à amamentação. Né? Então, para nós, assim, mundialmente foi muito legal, interessante. Nós tivemos ano passado assim, uma coleta de leite muito grande, nós tivemos em torno de 250 litros de leite humano pasteurizado né? e com isso a gente conseguiu é, investir nos nossos bebês o leite humano, né? sabendo que é uma iniciativa do Hospital Amigo da Criança, é, indicação né, para a nível de desenvolvimento e crescimento desses bebês. Então, é isso que a gente precisa, esse incentivo do leite materno aqui na maternidade. Como é que é essa demanda, essa procura quanto ao banco de leite? Nós, ano passado, só de banco de leite, nós tivemos é, uma procura de 808 pacientes. né? Essas pacientes elas procuram pela dificuldade da amamentação nos primeiros dias, procuram por algumas... É, é, doação de leite que elas querem querem fazer durante aí esse período de, de porpério e amamentação. Então a gente faz essa captação das nossas doadoras já no início da internação e a gente mantém esse vínculo com a nossa paciente aí, por período, até quando ela precisa, né? Quando ela tiver dificuldade, quando ela quiser fazer essa doação que tenha leite em excesso, a gente mantém esse vínculo. Então a gente tem uma grande demanda na maternidade, só de paciente externo no passado foi uma quantidade muito boa, satisfatória. E para a gente o que incentiva é realmente essa essa procura pela qualidade da assistência também. E quanto a voluntariado, as doadoras, como é que funciona? Qual é o critério? Então, é, Márcio, a captação das doadoras é feita já no alojamento conjunto, durante a internação dela. A gente fala da importância do aleitamento materno, o pessoal da a equipe do Banco de Leite e faz as visitas durante a internação. E aproveitam já esse momento para explicar sobre a doação de leite, que é voluntária. Então o que, que a gente orienta? Que todo o excesso de leite que seja doado para a maternidade. Então, além dela alimentar o seu bebê, ela tem a capacidade de alimentar outros bebês. E falando que, se a mãe do, fazer uma doação de 500 ml de leite para maternidade, ele tem capacidade de alimentar mais ou menos 10 bebês na UTI. Né? Então, nós estamos com uma grande demanda, esse mês a gente está com a UTI lotada, aqui na maternidade e através disso, através dessas doações, a gente consegue manter eh, o leite materno pasteurizado para os nossos bebês que estão fragilizados no momento de UTI. 2021 foi um ano positivo para o Banco de Leite e 2022, iniciando, como é que vocês, quais os critérios, o que, que vocês pretendem, o que, que está planejado? Então, Márcio, é o banco de leite, então, aqui nosso, da maternidade, é o banco de leite, por isso que a gente tem o credenciamento do Hospital Amigo da Criança. Nós temos dois postos de coleta, que foi uma iniciativa em Itaiópolis e uma iniciativa também em São Bento do Sul, que é coletado esse leite através do posto de coleta lá das munícipes, que ou ganham lá os bebês ou saem daqui com essa orientação de doação. E o, ah, o plano é, este ano, talvez, aí abrir é, novos postos. Né? Essa semana vou é, apresentar os nossos índices também para os municípios que, que são de contrarreferência da maternidade, para que se houver interesse de abrir um posto de coleta, a gente vai dar toda a parte assistencial de orientação, a parte de, de capacitação das equipes para fazer a, a coleta do leite materno. Quantos profissionais trabalham no Banco de Leite? Hoje nós estamos com em torno de um, 10 pessoas, 12 pessoas. Né? Nós estamos aí é, suprindo também junto com o Banco de Leite o setor do Canguru, que nós abrimos em, em novembro. E a gente está aí fazendo, é, porque o Canguru é um setor também muito ligado à amamentação, muito vínculo, mãe e bebê. Então a gente está suprindo o Banco de Leite e os, e o, e os, os funcionários também para o Canguru. Até uma curiosidade, da onde saiu esse nome, essa referência canguru? Porque a mãe ela é capaz de carregar o seu bebê pele a pele, né? E o canguru ele ele sinaliza um, um contato pele a pele com a mãe, né? Então o, o canguru ele ele é um ele favorece um vínculo de assim de aproximação com a mãe, né? Então, esse vínculo tem que ser desenvolvido durante a maternidade, então esse, esse projeto, esse trabalho de canguru, ele vem, ele vem se fortalecendo cada vez mais, através da rede Cegonha, que as etapas começam desde o pré-natal. Então, nós temos a etapa 2 e 3 aqui na maternidade, que são a parte da, do, da UTI e dá o 5, e a parte final, que é canguru, vinculado com atendimento ambulatorial, que é aquele bebê que vai para casa e continua esse, esse vínculo materno, né, através do aleitamento materno. Enfermeira Marileia, nesse trabalho diferenciado que faz o Banco de Leite aqui na nossa região, através da batalha de Dona Catarina Cruz, existem dificuldades também no dia a dia? Existe, né? Hoje é, nós estamos aí com um déficit importante de, de profissionais devido à pandemia, mas a gente trabalha mesmo assim com o um mínimo de, de funcionários quando né, há esse absenteísmo, mas a gente consegue manter aí a Assistência, né? Então eu sempre digo para os funcionários, toda assistência é importante, toda manhã é única, é, naquele momento nós temos que prestar é, e oferecer o melhor que temos. Que mensagem dá para deixar nesse momento para os nossos seguidores do RMIX no ar quanto a este apoio ao Banco de Leite? que contem sempre com a gente, né? As, as mães de porpério recente, a gente está à disposição, a gente atende, no, através do banco de leite, a gente atende os bebês até 28 dias, naqueles casos de dificuldades da amamentação, casos é, que o bebê apresente a icterícia, que é o um amarelãozinho no início do no início do, do seu nascimento, pode pode procurar o banco de leite nessas questões, pode ser uma, uma, uma doadora voluntária, para o Banco de Leite e a gente está à disposição de todos, sempre. Para os primeiros contatos, para dúvidas, qual é a referência, qual é o endereço, qual é o telefone? Então, o Banco de Leite é anexo à maternidade Dona Catarina Cus, o telefone é 3641-4847, nós temos a coordenadora, que é a Juliana, ela está sempre à disposição, temos a equipe de recebimento ali, que fazem toda a parte de recepção e atendimento, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Aos nossos seguidores, portanto, do RMIX no ar, o um entendimento, uma atualização na realidade da importância do banco de leite aqui no nosso município, município de Mafrense, através da maternidade da Dona Catarina Cruz, que, claro, atende toda a região.